Nossa, tá vendo? O cara de Amora. Ai, caralho, Amon Ih, achou diamante? Cala né? a boca, putz! ô, <risos> oh, mas eu fui o primeiro, hein? Tá ah, foi não. Ih, <risos> Bora passar o por... pônei Nossa, pior que eu lembro que, tipo, tava jogando no servidor dos malucos, né? Eu falei que achei diamante, chegou uns dois, cada me deu TP. Oh, Nossa! O diamante, Opa, põe aí, mano, beleza, do nada, tá ligado? <risos> Manda um salve aí, velho. Manda os um diamantes aí, véi. Aqui lá, Mano, todos nós somos personagens de um desse gigante aí, é isso, é o Ippo. Nada, todo mundo tá em coma, velho. É tudo, tudo fruto da imaginação do coma. O que acontece é fruto da imaginação do coma. É tá Bom, deixa eu fazer um tá bagulho aqui só pra eu lembrar desse lugar aqui fazer um negócio assim mano cada meio coração ó, eu, não eu, não sei tu, eu não sei se tu tá ligado aquele desenho Clarence mas tá ligado do Jeff os caras falam que parece com o Steve velho mano é tudo eu, doente esse desenho, velho Clarence tá ligado, o otimista eu, eu, eu é uma eu, eu bosta velho eu, eu vai se eu, fuder é esse desenho é ruim mesmo o único eu nunca fiz o universo é o Santos é filmado, <risos> eu, eu confirmado é o Santos confirmado nossa e tudo faz sentido <risos> Nossa, mano, vai se fuder. <risos> Na moral, como é que os caras conseguem juntar uma fanbase de um bagulho tão bosta com um bagulho tão foda que é Undertale, mano? Vai se fuder, velho. Nossa, mano. Se você gosta de Steve uh... Universo, beleza, pode gostar, mano. Mas sai de perto do meu Undertale, velho. Bagulho merda, velho. <risos> <risos> oh, man. Oh, man! Oh, man! Quem tem tesouro aí? Eu não. Ninguém tem... o... ferro. E os caras cheiram diamante aí? Qual o cara? Oh, vai lá, o Sans é um, um. tá em coma, amigão. <risos> Só Jair, tá em coma. O Frisk tá em coma. Oh, no, nossa E se a história do Fortnite for tudo aí, o Já Henrique tá em coma. É, beleza. Ele tá em coma esse final, é. boy. <risos> O, o Trevor. Cadê, cadê o Ferro aí que eu sei que você tem, seu corno? Você quer quantos? Eu quero um só pra fazer tesouro. Não. Eu quero... Dois, dois, vai. dois, dois, dois. Não, foi, Mano, eu tô numa ravina aqui, quase morrendo. Ai, meu ah, já, já peguei no seu baú, já, velho, no... Se não tiver os 20 ferros que eu te... É, caca, caca. Oh, oh, oh, branco! <risos> branco, branco, você já roubou. Já foi na minha mina. Mano, me eu peguei roubou. pedra na sua mina. É, mas você pegou? Ah, se fudeu, ban. Você pegou! Aí, <risos> <Você pegou. risos> é, mano, tem que esconder até meus ferros, velho. Eu pego mesmo. Você reclama, vou pegar uns 36, TN. Oh, tô brincando, eu vou pegar diversos. Para, Se você tiver em coma, todos forem frutos da sua imaginação. Mano, você é louco, velho. Eu me mato quando dia que eu acordar. Free Fire deve ser um coma. Eu já pensei um coma, nisso, véio. sabia? Na época que eu acreditava nessas bostas de teoria de Pokémon. Ah, que o Ash tá em coma. Eu acreditava nessas merda. Aí eu ficava pensando se eu não tava em coma e minha vida inteira era uma mentira, velho. oi oh, tudo tá dando certo, né? Consegui o canal no YouTube dar certo. Certeza que é coma, velho. Nossa! É. Free Fire deve ser o coma de um boi que tá dormindo até hoje. Boi? <risos> boi é o Trevor. Rapaz? <risos> é o Trevor tá em coma. O Trevor tá, é o coma. Coma. É o coma tá coma. em coma, e criaram um jogo perfeito pra ele, Free Fire. É. Tudo fruto da imaginação oh, dele, jogo. A web namorada é do coma também. É, certeza. Pô, tô morrendo de coma. Ah, porra, mas tipo, o Galaxy contar o que eu fiz com a casa dele no meu servidor, eita caralho, o que ele fez, o que você fez, quer dizer, o que ele fez, o ele Galaxy. Ele tacou tá com a TNT na minha casa, <risos> e ele, ele explodiu, <risos> aí ele falou ah. que era um creep, eu fiquei puto com ele, o Trevor, ele, rec ele reconstruiu que nem a bunda, ele pegou qualquer <risos> bloco no chão, e reconstruiu, aí, aí mano... Ele reconstruiu Marou. com o bloco do chão! Sim, ele pegava qualquer bloco do show e reconstruía. e botei lá. <risos> Naquela, o que aquela que madeira, eu? tava mó bonitinho, mas ele pegou logo os blocos. Eu vou destruir mais. Nossa, nossa Ô, Plax, valeu pelo donate de novo, mano. Thank you very aí, fucking much. Aí mano. depois de uma semana, o Plax me falou que foi ele que explodiu. Porque eu achei que era um creepy que tinha explodido. No Creep. caso, ele disse. O Plax ô, disse que ficou FK. Ô, Plax, ele... você, nem, você não devia ter contado não, mano. Você devia ter dado o donate agora pra revelar, mano. Que era você nossa, que tinha explodido. Seria Ia ser eu, muito mano. mais engraçado, mano. <risos> seria muito bom, velho. Ai, caralho, que Cara, não, velho. Valeu, Plex, valeu. Eu, eu quero pedir duas coisas, apenas duas. nossa vi Manda, um... salve. <risos> <risos> apenas duas coisas, manda, salve. Porra, eu precisava muito de umas comidas agora, velho. Alguém me dá uma comidinha, kkkkk. <risos> é, eu tava indo aí, eu vi aí Eu ia dar e nem vou mais, hein. Vou guardar pra mim. Ô, oh, cuidado, deixa a porta muito aberta não, mano. Tem um monte de bicho aí, valeu. Colocou oh, tocha aqui, tá? Se puder tampar, é nosso mais Ai, zumbizinho. Se tu for fazer lá amanhã, manhã, tu vai continuar o mundo aqui? Sim. Pronto, uhum. então eu ajeito na minha casa mãe. amanhã. Amanhã é que terça? Que... Provavelmente eu vou fazer amanhã sim. Só que vai começar um pouquinho mais tarde. Só. Que Ih! Badeira. Nossa, eu vou morrer de fome. <risos> pega pega essa coisa aqui se você chama de comida, velho! Eu preciso ah. fazer Eita, caralho, mani... travou. Tô batendo, tô batendo pra ela como tá Lagou. Nossa, lagou Ai, meu Deus. Escuta eu e o na é. boss fight ali. Um Aí, da hora, tipo, que... o Bonnie joga no Minecraft em três lives seguidos, os caras do, do chat. O Bonnie, você parou de jogar Fortnite? É, certeza, certeza. <risos> <risos> parou de jogar Fortnite. Vou jogar Mine. Mine. I don't know. Miné. Jogar em Miné. Miné. Calopsita. Perdeu uns 40 quilos. Mano, pior que na época que eu fui pra Caraguapé, eu tava super despreparado. Eu tava com um all-star de cano alto. Não tinha comido porra nenhuma. e Só que pelo Caraca. menos eu era mais magro na época. Hoje em dia eu tô gordaço em relação a antes. <risos> Daqui a pouco tá como aqui, que eu... você teve essa ideia? Ah, vou ir pra Caragá. Não, tipo, Caragá. <risos> Caragá. No... Caragá. No... Caragá. No dia, a gente tava a gente ficou jogando Pokémon GO o dia inteiro no, no Santos Dumont lá. Hum. Aí... E aí teve uma, eu tinha um monte de amigo lá, a gente, a gente fez mó amizade lá. Aí tinha, a gente falou assim, mano, vamos pra Caraguá, pé. Vamos, demorou, a gente animou pra caralho assim, aí eles falaram, ah, não, que não vai dar, e... Sei lá, tipo, desanimaram na hora, tá ligado? Aí beleza, continuei jogando Pokémon durante o dia. Aí começou a anoitecer, eu voltei, eu tava no Vicente da Aranha pegando os Snorlax eu voltei pro Santos Dumont pra falar com os caras, e eles estavam com Nossa. umas mochilas assim, saindo, vamos, vamos, vamos pra Caraguá? E eu falei, caralho, vocês falaram que vocês não iam, porra! <risos> Eles falaram, não, nós estamos indo. Aí eu fui, tipo, sem me preparar nem um pouco, tá ligado? Eles tinham descansado, eles pegaram comida e tal, mas eu não, eu tinha me preparado nem um pouco. Aí eu fui não despreparado. É bom, não, não. Eu fui o que mais tomou no cu no não, não. dia de tão cansado que eu fiquei, velho Mano, finalmente eu terminei Nossa. minha casa. Isso Ô, oh, rapidão, sabe o que A... eu vou fazer com os diamantes? Uma inchada, velho. Nossa. Enxada de não diamante. Ah, comidei, tá, eu sou o Vinicius 13, mano. Me Fora. É. Ah, tem diferente ah é a textura fica diferente que não Hunger Games eu tava usando a textura antigona ó Tec Tec tem o sol o segundo andar lá pra você da casa mano Ó, sobrou o segundo andar é então sol exatamente Tô de cultivator cobra, aqui, cobra. mano. Ô, com Minhas plantinhas, pô. Ah, vai se ferrar, Ban. Ah, então me dá uma cama. <risos> vai se ferrar, Ban. Vai se ferrar, Ban. Me dá uma cama, me dá uma cama. Que cama, oh, que Ô, eu, eu tô morrendo aqui, ó. Tô me... Tô me... Tô me... Vou oh, para aí, pô! Eu não tenho spawn aqui! Não, para, foda você não moral! Ô Eu não tenho spawn aqui não, tô sem diamante, pô, para aí, pô! Agora que eu vou atrás. Caramba, mano, casa, ó. Ô, para aí, pô. Para aí, pô. Calma. Calma. Eu tô em choque, velho. Humilde, humilde essa casa aqui. Eu tô em choque, velho. O cara chegou perto e já. Os caras não me respeitam, velho, nossa. ah aqui não tem respeito tá não, velho. Mas Mr. Bonney, a gasosa... Respeitar baiano mano, parece. É o quê? Como é que é? Ah, ó, gente tá me desrespeitando, caralho. Ó a xenofóbica aí, hein, mano. Branco, deixei mais ouro aí, coisa. Galo preto tá pronto pra você já. Galo cego? É aqui, ó. senhora. cego. Toma, toma. Toma, Aqui, ó. É, você deu o minério. Nossa, É, se você quer, vai ter que pagar, velho. Não pagar, Ah, esse é o capital. Negócios, pagar nada, não. Então vai se fuder bom, vai ficar aí com. Vai se fuder banco. <risos> não, dá. <não. risos> vai se fuder bom. Vai se fuder bom. Eu entendi bom. Eu entendi mungral? É que você é, com o, Galaxy. é, que você é com o Galaxy. O que, o que, que tem? É. Velho, os caras falam muito que os caras lembram de mim eu do nada. É tá... lógico, você. Não, é é mano. Eu vou esticar minha tela. Mano, o Galaxy é brobrei, <risos> mano. Usa até modo surdo, pá. Não, tem um motivo. O Mic tá uma bosta. Não, cara, seu Mic? Tá... Ah, tá. Não, entendi. Falar, o Galaxy entrou tá na minha conta, não. Hum. Teve, não usa modo surdo. Aí eu vou ver o vídeo do Galaxy que tá usando modo não. surdo. <risos> não, cala a boca, Travis, Você tem um uns... Mano, grava, grava vídeo ainda. É muito cara de pau, velho. Ah, você viu viu? Cara, X1, 1v1, with my friends. Ué, quem, ó, eu vou, na, eu vou na mina de quem pegou mais o diamante aqui, e aí? Ó, ah, oh, oh, oh, oh. oh, imposto, imposto, um diamante. Caraca, assim. eu não achei nada até agora. A cada diamante que você acha, é um diamante que tem que me dar. Ah, vai se fuder, filha da puta, mano! Nossa, que Nossa. ódio, velho! Vai se fuder, bam, mano. Nossa, vi, velho Mas não foi nada ruim Nossa, que ódio, mano Que merda, velho Deixa eu ver a live do Antônio né? O velho do Minecraft Vé, aquele velhinho do Minecraft é muito fofo, velho Vai se Mano, vou tem fazer a mesmo. minha armadura Mano, é mó de que dia aqui que... O Creeper aparece, vai tomando no um cu, mano o Creeper tem de preço? Acabei de... É, explosão de, de amores a aqui. Eu vou roubar de... Vou roubar de da vida aqui. Ah, eu, para é, que... que... aí. Até, até, até o velhinho do, do Minecraft sabe construir ou não. O cara me rouba, velho. Meu Deus, todo dia é isso. O ferro fere? Ô, seguro que você tá na minha mina mesmo? Cabra aí, ele, você não tá na eu... minha mina. Não, ah, não tô, tá. nem viu entrar. Nem viu não, velho. Ô, ô, ô, ô. Oh, pegadinha, pô! Nem tô, nem tô aí. Nem tô aí. Ah, Nossa, olhos. não sei pra nada. Eu duvido você ir no hospital. Eu duvido você mandar um salve no próximo vídeo, galera. Eu duvido você ir no hospital <risos> e desligar a máquina dos vex, velho. Que e, lá. Falar que é trollagem. <risos> e falar <risos> que era pegadinha. <risos> é trollagem. Pô, começou a música triste de novo, mano. Vou chorar, velho. Chores. Chores. <risos> Curta, -se. Curta se chorastes? Choraste. Ô, mano, eu preciso de gente meio uma cama, velho, pra pelo menos me relaxar. Nossa, véio. baiano demais, velho. Aí é eu que sou o baiano, baiano. Eu tô... baiano. Ô, branco, doa uma cama aí, velho. Eu não tenho lã, desgraça. Você tenteia? Não, também. Então vai matar a aranha aí, vá. Eu não. Vai <risos> matar a aranha, você vá. Quem tá reclamando de cama é você? Eu tô de boa. Então lembra lendo, tô, mesmo, aqui, tô ó. Ah, vale. Nossa, puxa e salva a pessoa, tá vendo? Nossa, puxa de... é muito gente boa. Se deitar na minha cama, vai morrer. Nossa, <risos> no mas... bravo, velho. Mas... nessa Corre mas... de... de... ah, é que aqui. o baiano tá puto, velho. Machiste. Nossa. Nossa, vou fazer Enche minha a casa do Mr. Ponto Rex, diabo. <risos> <Ué>. <risos> Vou fazer isso, tá Mr. Ponto... Rex. <risos> é, <risos> é <bom. risos> tá <risos> bom, <risos> vou fazer Nossa, os caras... Não, <risos> é isso, cara. <risos> Será que você é casa? Calma. <risos> indo não, não, tá aí, né? Nossa, Todo dia é isso, velho. Meu Deus. Porra, Trevor. Oh, ah, não! Ah, não. Oh, pior que eu não vou conseguir tirar a água toda da casa, velho. Ô, oh, a casa do Gabriel tá bonita, mas, tipo, ele deixou umas pedras na frente aqui que parece que tá tudo grifado, tá ligado? Casinha humilde do sapinho humilde Gabriel Ed. Se entrar. Só entra se manda salve. Se não manda salve, já sabe, né? Tá bom, não vou entrar não, velho. É, tem uma casa ah, é lá verdade. em cima, tem uma casa lá em cima, deixa eu ver. Galaxy. minha vou tá incompleta ainda, calma aí, mano. Vou zoar é. tudo a casa do Galax. Nossa, os caras vão arrumar ninguém. Puxa, não caralho, é mano. <risos> casa não. Você terminou a casa? Terminei ô, Puxa, na moral, ô, pô, Puxa, ô. Pô, se o Traveler. Ou se é, o risco, é, já tava é, é, de, de guarda. Que, que, é, que isso, é, Galaxy? Olha a entrada mano. da casa dele, precisa subir numa folha aqui, ó, pra entrar, é, mano. É, mano, é pra, pra se exercitar, putz. Olha, olha é, as madeiras aqui no meio da. As... Pô, paredes. Mas... Faz isso mais por favor, velho. Ô, oh, tá bonito, mas puta que pariu, vai ter que subir numas folhas, a tocha no meio da casa aqui, ó. Nossa, Deve... as... por isso que ele ativa tiver modo surdo, mano. Deve ser tudo sequelado a cabeça é, do garoto. É, se viu daí, tivesse modo surdo. Olha três, olha as portas, mano. Olha as portas. Olha na live aí, quem tiver com a live aberta aí. Eu tô vendo, eu tô Olha vendo. as portas, mano. <risos> é, três portas. Ah, eu, eu, eu preciso eu mais eu de mais de três pra amassar. Ô, tive uns itens do Galaxy aqui, velho. Ah, fecha as portas ah, aí, ah, pô. na moral, mano. Os baús são a merda. O cara vai chegando no meu baú. Ô, pô, na moral, por favor, Pô, na moral, velho. Confio, é. namorar, Isso aqui dá dano mesmo? Dá, tá, dá. Tá. Ué, não levei. Vou ter que quando tudo. tem muitos em volta, ah, tá. eu vou ter que ser tudo de o homem aí. O motivo de mulher. eu ter explodido a casa do Gal pera aí nossa, eu só quero ver, velho. Deixa eu botar no, até no lugar certo pra eu ler aqui. Ai, carai. Aliás, obrigado, Plax pelo donate de novo. Meu Deus, o Plax já deu uns 40 reais hoje, eu acho. O motivo de eu ter explodido a casa do Galaxy no, no, Gal no meu server foi porque tava igualzinha a essa aí, uma merda. Fiz um favor <risos> à humanidade. <risos> Um não, não. não tava igual, só. tava mais bonito, vai se foder. Caralho, mano! Véio, eu fiz parecendo tava... uma, uma, uma mansão a casa, velho. Uma mansão, Galaxy! Mansão, Aquela é uma mansão! Nossa, que pão no cu, mano! Nossa, algum dia, não, algum dia Pra algum... que comer a Fiona? Ah, <risos> só, só os fortes lembrarão disso, velho. <risos> Só que eu lembro que tinha um totem, que era tipo, como spawnar o, Manic o Herobrine, Minecraft no como Minecraft. <risos> como spawnar o Minecraft no Herobrine. Como spawnar o Herobrine, os caras fazem um totem de ouro, velho. isso é louco. The the boa, né? tá. é, com Snyder Egg, tal. É com tocha vermelha oh, lá. O desafio puxa a gente a casa do bone de água. É, é, é, é. <risos> não, é, o Cleberson Olhos não, não é ele. É, é, o, o ADM é imune ao é Cleberson Olhos. <risos> Olha pra, olha pra casa do Galaxo. Você, você oh, é louco? Nem que meu merda não tem tem <risos> <risos> oi. oi. Oi, oi, oi, Alírio, Alírio, vamos sentar. Tá uh! Parou, não, não. <risos> <risos> oh, parou, oh. Só uma só, mano, só uma só. Só uma só. Por favor, mano. Aqui, ó, tá na mão já. Aqui, ó. Tá na mão aqui, Eu te dou um diamante se você despedir, velho. Pô, passa aí, passa aí, passa aí. Peraí, peraí, espera aí. Deixa eu pegar. Vai logo, vai logo, vai logo. Vai logo. Tem água aqui, Tem água aqui. Peraí, peraí, peraí. Minha tô indo. Eita, minha mini Caralho, o cara tá vivendo num aquário, velho. Caralho, mudar o nome do Mr. Ponto Rex pra Peixoto, mano. Peraí, peraí, <risos> pera aí, rapidão, rapidão, peraí. Cadê meu diamante, mano? Cadê meu pagamento? É. Meu Deus! Peraí, te, Nossa, é possível! Ô, oh, para de encher aí. Ô, oh, não consigo subir por causa da água! Eu também. Ô, oh, velho, não dá mais não pra subir pra minha casa, velho. Deixa era o Brian pegar ele lá embaixo. Já era a sua casa. Ô, oh, para aí, ô, oh, por aí. Ô, oh, você... oh, tem um monte de pedra no caminho. Posso usar TNT pra tirar? Não, não, não, não, precisa, tô chegando. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô três... oh, Vai, você tem três segundos pra chegar, mano. <risos> um, <risos> dois, <risos> três, tá aqui. Não! Foi o um pulse! Foi o um pulse! Foi o um pulse! Não foi eu! Não, não! Tá, Cripa, clipa, não foi eu! Não foi eu! <risos>